E guerreiros e guerreiras, soldado aqui, novamente, trazendo para vocês mais um vídeo e hoje é roletando, né? Vocês tanto que pediram aí para tá trazendo um vídeo roletando, que faz tempo que a gente não roleta. Aliás, faz tempo que não chega nada de novo no Crossfire, né? Foram dois meses, dezembro e janeiro, sem ter quase nada de conteúdo, só balela, só conversa piada. Então, simbolodores, vou aqui roletar 30 caixas na Dragão Ascendente, que é a nova caixa que chegou aí no, no primeiro mês aí de, de fevereiro, primeiro mês, ó, primeiro semestre aí, primeira semana aí de fevereiro. Posso ser que aconteça outras atualizações, aconteça mais caixas, venha mais caixa durante o fim do mês, até o fim do mês, porque se trata do aniversário do Crossfire. É, vamos lá. vem que vem, vem e Vou comprar aqui 50 caixinhas dragão acidente aqui tá lembrando rapaziada tá lembrando para vocês que zp rápido fácil na hora sem demora sem complicação o link meu parceiro tá aqui na descrição é o zelogo cash é o zelogo zp nosso parceiro é, e amigo aí que revende qualquer tipo de cash se você quer cash para <coughs> free fire se você quer cash e se você quer é cash pastin, na primeira, parceiro! Na primeira, parceiro! Na primeira! O, o Zé é premiado, rapaz! O ZP do Zé é premiado. Pode chegar lá, pode chegar lá, via através do Zé. Vai lá agora, rapaz, Você tá assistindo esse vídeo? Vai lá agora. Vai lá, Zé, querendo comprar aquele ZP premiado que você vende pro seu deixo. Que é balela. É, Vi pelo soldado, vai lá no Zé agora. O link vai estar tá aqui na descrição. Vai dar nos comentários fixos. Na primeira, meu parceiro. É assim, é premiado. É assim, é fácil. Vem tranquilo, vem que tem, vem, neném. vem que eu tô ficando com medo também. <risos> ah, vamos lá. Vamos tentar ganhar a AK, meu parceiro. Tentar ganhar a AK, né? Porque é a PA, Os prêmios principais né, dessa caixa aí é a AK e a AK, né A PA eu já peguei, então vou tentar pegar a AK. Essa nossa missão. Né? Com 30 caixinhas na primeira eu já ganhei, então. Já, já, já, não tô, já tô no lucro, não tô no prejuízo. Lembrando pra vocês que estou roletando numa agulha sem canal. Vem que vem. Vem neném. Vem que eu tô boneco também. <risos> que eu tô ficando com medo. É mistério, é segredo. Olha. Eita. Que eu tô bonitinho que eu tô bonitinho Eita Vamos lá, pra fechar com chave de ouro Duas duas arminhas com 30 caixinha, meu parceiro Vem tranquilo Vem neném, vem que é aniversário do Crossfire, né? Vem que é aniversário, pô Ajuda nós aí, ô Eita Tô ficando com medo Olha É boneco de jeito Eita! Agora vem! Vem que vem! Vem neném! Vem que é a premiada também! Eita menino! Do lado meu parceiro! Do lado! Do lado! Vem pro cut! Vem com fute! Na partida do elefante! Eita! Só tem oito! Só tem oito meu parceiro! Vamos lá! Urubu! É oito no automático! Vem que vem! Vem neném! Vem que eu tô... boneco também meu parceiro! Eita! Faltou seis! Falta o ciclo Será Ah, ah. Olha rapaz, será aqui ah, tá bom, tá bom, tá bom Ganha com uma com uma, caixinha, com uma caixinha Com 30 caixinhas aí Consegui ganhar pelo menos uma árvore. Então né, poderia ser melhor? Poderia! Claro que poderia Mas não vou reclamar não 30 ganhei, consegui garantir pelo menos uma ZP rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação. O link tá na descrição, é o Zé loucos Zé Louco Cash, Zé Louco Game. Só chegar lá, Zé, via através de soldado, e comprar esse cash monstro. Tá? Que todo mundo que compra ZP lá e fala que veio através de soldado participa do sorteio para ganhar mais um PIN. A pessoa, você comprar um PIN de 9K, de 100K, sei lá o que você vai comprar aí, seja para qualquer jogo, e você ganhar o um sorteio no fim do mês, um extra. É isso aí, é isso que acontece com o Zé, também quero lembrar para vocês que, rapaziada, antes de roletar, antes de qualquer coisa, analise a situação do game, tá, Todo para você que quer roletar, né, como para você também, só dá, não quero gastar, tá tranquilo rapaziada, tá tranquilo, não tem essa, você que roleta, você que não roleta, tá tranquilo, não precisa brigar, não precisa xingar o outro, tá, cada um faz aquilo que achar melhor com o seu dinheiro, preciso. Não precisa brigar. Não precisa se ofender. De deixa eu... Deixa eu, Deixa eu... dar um modo aquecimento aqui para mostrar essa arma, para Deixa eu só mostrar aqui rapidão, Só para vocês verem. Só para vocês verem como é que ele é. Pazov. Cadê a Pazov? Olha. É. É uma versão, né? Já tem a, a Dragão Real. Ela seria a versão. Né? Por é que dá para dar uma então é isso rapaziada, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. E lembre-se, porque ser game e roletar com o ZP do Zé, tá muito boneco. Fui.